para essas crianças mostrar para essas crianças a importância de preservar o patrimônio, seja material ou imaterial né? uma vez que o cemitério se constitui em espaço de construção e reconstrução de memória coletiva de interpretação de história, município e que guardam o rico acervo de arte e história a preservação do registro da memória e a sua relação com a história local são aspectos que justificam a opção pelo título, a morte conta vida. Aí eu dedico essa morte às almas benditas. Fura as almas. Eu entrei um dia na casa de uma senhora e se Você estudou o cemitério? Minha filha, você vai entrar no cemitério? Peça licença, a dona não deve leve seu pimentel lá para do santo. Que é o dona Ruth. Escrevam Dona Ruth, pimentel. Você vai entrar no cemitério, peça licença, nunca tire nada, nem uma pedra. Eu não vou, eu vou fazer com que você seja se preservado as suas memórias. né Entre com respeito, tem um cemitério com muito respeito. Ela ensinou isso agora na noite. Eu nunca esqueci disso. Toda vez que eu entro cemitério eu lembro dela né? e lembro desse respeito que a gente deve ter com as almas. E o Felipe Rier né? me ensinou a ter respeito com os mortos também. Então eu digo, Dedico essa mostra às almas benditas, em especial a alma de Dona Sônia Vivera Franco, que a minha mãezinha foi recentemente. E aos nossos mortos, para que nunca, mas nunca mesmo, sejam relegados ao esquecimento. Tá? Essa é a minha mensagem que eu dou nessa mostra. E aí, eu trago para vocês também, além disso, eu trago aqui uma carta aberta em prol da preservação cultural dos cemitérios brasileiros. Quem edita essa carta é a Associação Brasileira de Estudos Imperiais, a ABEC. Eu pertenço a um grupo de pesquisa, de historiadores, pesquisadores, e vários pesquisadores em várias áreas da ciências sociais. Não só, não são só é, historiadores. São professores, são, são psiquiatras, psicólogos, fotógrafos, arquitetos, tudo estudando morte.